meus amigos e minhas amigas da rede. Voltei não para falar sobre a semana do Delega, mas para um assunto específico, que realmente é um acontecimento histórico e mundial, mesmo aqueles que não gostam, que é a liberdade, a soltura de Lula. Lula foi solto em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal, a disse que Lula não pode ser, não podia continuar sendo preso muito tardiamente, né, depois de um ano e sete meses preso ilegalmente, porque não há sem, ninguém pode ser culpado antes de uma sentença transitar em julgado em todas as instâncias. E dizer aos opositores que não vai ser solto cinco mil pessoas que estão condenadas na, na, no segundo grau, não. Aí o poder do juiz tem a capacidade, sim, de decretar uma prisão preventiva ou, ou, ou temporária. Então, hoje a liberdade de Lula significa que ele realmente é inocente em razão de que não tem provas. Então, se não tem prova contra ele, não tem crime. E observando que a liberdade de Lula é a liberdade da democracia e falar em democracia, já vou avisando a, as pessoas que já estão querendo né, os chamados bolsominions arrependidos, de que não há lugar para esse tipo de dizer que Lula é igual a Bolsonaro, que não é. Porque Bolsonaro, hoje presidente, ele quer implantar uma ditadura, ele é contra a liberdade de imprensa, ele é, ele é, é, é favorável, apesar de ser se aproveitar da democracia, que foi eleito pelo voto, mas ele é favorável à ditadura, ou seja, à não, à não participação da população nos seus destinos, da nação. Então, comparar Lula com Bolsonaro é um equívoco. Né? Lula é um democrata, provou isso na presidência da República, no grande governo dele, onde ele respeitava a opina alheia, respeitava a democracia, respeitava a liberdade de imprensa. Então, comparar Lula, um moderado, um democrata, um progressista, com o atual presidente, não tem comparação. Porque o atual presidente, o Bolsonaro, ele é sim um... um, voca, um tem vocação para a ditadura, né, para a antidemocracia. Então, nós só podemos dizer que o que o Supremo Tribunal fez e o que o juiz federal liberou Lula, né, soltou ele, por, por se respeitar né, a decisão do Supremo, ou seja, da, da presunção de inocência, do artigo 5º, ninguém pode ser condenado antes da sentença transitar e julgado e Lula, em liberdade, vai provar que todas as, as inverdades né, cometidas pelo ex-juiz, que foi graças a ele que o Lula foi tirar o Lula do páreo, né? Ele deixou de ganhar a eleição e o Bolsonaro ganhou a eleição e em contrapartida Bolsonaro deu um cargo de ministro de Justiça, né? Do atual ministro de Justiça, o Sérgio Moro, ex juiz que condenou, né? Lula e e ele passou um ano e sete meses preso injustamente, ilegalmente e que ontem, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu por seis a 5 de que a Constituição tem que ser respeitada, o artigo 283 do Código de Processo Penal tem que ser respeitado. Então é isso, gente. Hoje é só um dia mesmo de comemoração, de alegria e liberdade. E em comemoração, lógico, né, a soltura de Lula, a liberdade de Lula. Ao grande presidente Lula, estou aqui, ó, vindo aos amigos... Uma caipirinha, uma caipirosca, feito por mim. E viva a liberdade e viva a democracia. E até outro dia, se Deus quiser, meus amigos e minhas amigas. Um abraço.